do aço! Vamos lá para mais um road talk. Ora, o tópico que eu vou abordar não é o tópico vencedor porque o tópico que venceu engloba o meu amigo Gil. E eu nem sempre estou com ele, né? o homem não mora comigo. Portanto, eu vou deixar esse tópico aqui em banho-maria e quando tiver a oportunidade e quando me lembrar, quando tiver com o homem, a gente vai abordar esse tópico, que é basicamente histórias do aço. Eu vou tentar abordar esse tema com o Gil, mas tem que estar com o homem, não é? Então, vou passar a um outro tema, que também foi, já foi perguntado diversas vezes em, em vídeos, mas nunca ganhou, mas eu, pá, eu achei esse tópico até interessante, então vou abordar hoje esse tópico, que é do Jimmy Vitz, acho que é assim o nick dele, Jim Vitz, ou Jimmy Vitz, uma coisa assim, e ele pergunta, das preparações que eu já tive, não é que eu tenho, não vou comparar com a atual, das que eu já tive, seja turbo e atmosférico, qual é que eu gostei mais e porquê? Ora, a que eu gostei mais, até, não estou a incluir esta, atenção, foi o meu B16 Turbo. Porquê que não foi então o teu B18 Turbo e o teu B20 Turbo que até tiveram mais potência? Precisamente, foi precisamente a potência a mais que me faz não gostar tanto deles. Na altura, eu gostava, era só cavalos, só patinância, e na loucura, uma AMALTE 9, é inconchete e tal, era muito divertido. Mas acabei por não usufruir nem me, nada, nada comparando com a B16. Eu que a B16 usava o carro no dia a dia, usava o carro para viagens, para arranques, fazia velocidade. Quando algum carro do meu pai avariasse isso, ou fosse à, à revisão, o meu pai andava com onda turbo. A minha mulher andava com a turbo. Era um carro que toda a gente andava. O carro, entre as potências que eu tive no B16, de 280 até 360 cavalos, foi é mais ou menos o que eu andei ali no B16, consoante os mapas, a afinação, a eletrónica, o boost, etc. Pronto. Foi dentro dessas potências, mas o carro era o meu carro dia-a-dia. -dia. Eu ia para o trabalho, vinha, puxava, tudo. Usava o carro para tudo. Enquanto no B20 e no B18, Aquilo já tinha tanta bomba de gasolina, tanta cheira de gasolina, tanta potência, tanta material que eu acabei por não querer estragar, poupar e assim acabava por não andar, acabei por não usufruir do, do carro, não é? o que eu usufruía bastante com o B16. Para não falar que o B16 tinha o ar-condicionado, tinha tudo a funcionar, era um carro perfeitinho de dia-a-dia. Com os b 18 e com o B20, com os coletores, aqueles remorne, isso veio a ser fora, veio tudo fora, vai tudo para o lixo e era basicamente um carro que tinha cavalos. Só tinha cavalos, não tinha nada mais que cavalos. O B16 era super equilibrado até em, em consumos, Eu só vou ultrapassar aqui este texto. até em consumos. O carro conseguia fazer consumos muito semelhantes a um VTI original, ou da altura dele de estar atmosférico. Pá, eu com a onda atmosférica e com 190 cv ou com meu onda turbo com 340 cv o consumo era praticamente o mesmo eu digo original, a atmosférica era o que eu estava a querer dizer os consumos eram praticamente os mesmos arrisco-me a dizer que a andar devagar sem turbo eu acho que o carro até gastava menos mas pronto, era ela por ela e com o B18, quando a gente aumenta para os 1800 acabou-se os consumos os B18 assim carregados já mamam mas mamam bem, é pá, mamam mesmo bem, portanto, para mim, se eu pudesse voltar atrás, nunca tinha feito os setups B18, independentemente de ter-me divertido à brava, mas pá, tinha-me deixado com o meu B16, que acabei por me divertir mais e usufruir mais, alongando aqui este tópico para mais um extra, o que é que eu preferia, o turbo ou atmosférico, depende do que a gente quer, se for para potência bruta, andar a curtir, pá, patinanços, Pá, patinar a sentir tal a hora, puxar com supercarros, pá, turbo é turbo, turbo é turbo, só quem teve um Honda Turbo é que sabe a adrenalina que, que aquilo dá, pá, aquilo é mesmo brutal. Para quem quer andar sempre a dar barrote, 100% descansado, porque por que não, a gente com Honda Turbo tem que estar com alguma atenção à temperatura da água, às temperaturas de EGT, a temperatura de óleo, temos que estar com um bocado mais de atenção, apesar de conseguirmos alguma fiabilidade, temos que ter atenção, com o atmosférico não, com o atmosférico é desde que dás à chave até que desligas, barrote, aquilo não se passa nada, portanto, não consigo decidir qual é que gostava mais, porque uh, todas as preparações que eu fiz, eu fiz as que eu queria na altura, quando eu quis ter atmosférico, eu tinha uma onda forte até atmosférico, depois B16 Turbo, depois B18 Turbo, eu fiz as preparações que na altura era o que eu queria, portanto, eu não me arrependo de nenhuma delas. Eu fiz o que queria na altura, satisfez-me na altura. Pensando agora, pondo todas as cartas na mesa e analisando uma a uma, sem dúvida que eu me diverti mais e a minha melhor preparação foi o B16 Turbo, das que eu tive. Comparando agora com o meu K20 compressor, pá, é muito parecido porque o K20 compressor também é para toda, para toda a obra. É dia a dia, é levar a miúda à escola, é viajar, às vezes fala, vou, férias levo o Honda. Às, às vezes uso o carro para ir para, para o trabalho dia-a-dia -dia, quando tenho algum outro carro na, na manutenção, uso para puxar, uso para fazer vídeos, é muito, muito parecido o uso que eu dou ao K20, agora, independentemente de ele estar muito tempo parado, porque eu tenho mais carros, tenho mais temas, mas quando ando com ele, o uso que eu lhe dou é muito parecido ao que eu dava ao meu B16 Turbo, basicamente, daily drive. Bem, malta, comente aí o próximo Road talk, não é Top 5. Top 5 é no, to, no tema, que é 5 coisas que eu gosto, ou que seja, não se é, o quê. é um tema que vocês querem que eu aborde, alguma cena da, da atualidade, a ver ou não com carros, não interessa. O comentário com mais likes e com mais respostas, tem que ter mais respostas esse comentário. Nem que seja só, up, dá-lhe, segue, puxa, ei, tem que ter mais comentários. Vai ser o tema que eu vou abordar no próximo Road talk. E fica descansados, quando eu apanhar aí o amigo jeito, a gente vai fazer aqui um que seja lá no, no meu estúdio, no meu bunker, assim um tete-a-tete um tete sobre aí as conversas de, do passado. Pode ser? Bem, fiquem bem, um grande abraço e um grande game yeah!